Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Como é que vocês estão aí, gente? Tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu estou no condomínio Celebration, aqui em xangri Quero te mostrar essa casa aqui, uma casa diferenciada, uma casa totalmente térrea, arquitetura contemporânea, tá, gente? 300 metros de casa térrea. 589 metros de terreno, são quatro suítes, são quatro dormitórios, sendo três suítes mais dependência, gente, mais de 100 metros de living. E atrás nós temos um laguinho que eu vou te mostrar, você vai se apaixonar por essa casa, e deixa eu te comentar, excelente preço, meu cara, apenas 2 milhões e 400, Estuda a proposta, gente, olha só que sensacional. Aqui, essa porta janela, aqui gente, já é uma, uma das suítes, eu vou te mostrar detalhe por detalhe dessa casa incrível que eu separei para você hoje. Para quem não conhece, aqui é novo aqui no canal, o Condomínio Celebration fica na praia de Shangri-La, 120km da capital, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Gente, olha que abrigo para carro top aqui, ó. Concreto aparente, LED direto aqui no concreto, revestimento de pedra bauru. Essa pedra aqui, gente, ela é importada lá da Bahia, <risos> importada do brasil né aqui gente nós temos já três palmeiras tá, gente que fazem o charme do jardim dessa casa aliás o terreno deixa eu te comentar do terreno tá ele tem 15 de testada aqui 20 de fundos para o lago e 28 em torno de 589 metros de área privativa só o terreno tá olha só então aqui abrigo para dois carros tranquilo Olha o tamanho que você tem aqui de estacionamento, ó, dá para parar aqui, mais uns dois carros aqui, então quatro carros, tranquilo aqui. Eu não tenho a porta ali da chave, da entrada principal, mas nós vamos dar a volta, já vamos conhecer aqui o pátio eu vou te mostrar que casa maravilhosa, gente. Olha só, aqui tem uma cara boia. olha só que interessante, gente, ó, totalmente iluminação natural, um Jardimzinho de inverno aqui e olha só essa pedra, gente, olha que legal. Olha o tamanho dessa pedra aqui gente, ó. olha o detalhe, bem diferenciado né. Agora eu quero que você venha comigo aqui, vamos acessar então aqui os fundos da casa, pelo pátio. Ó, você vê que vai alargando aqui o pátio, então o terreno vai ficando com 5 metros a mais do que tem lá na frente. Então aqui a gente tem praticamente 20 metros de fundo pro laguinho. Ó. Olha só gente, dá para colocar até uma piscina aqui se você quiser né dá para aumentar esse deck aqui e fazer uma piscina de concreto no final aqui desse deck que a gente tá que na verdade é tipo um pier de concreto né e olha que os fundos da casa que linda gente ó concreto aparente pé direito alto olha só antes de nós entrar aqui na casa te mostrar os detalhes deixa eu só te mostrar aqui o que a gente tem do outro lado aqui da casa tá Aqui a gente tem uh, um... Eu até vou ver se aberto aqui, gente, ó. ó. Tá aberto. A gente tem tipo um depósito aqui. Um banheirinho, na verdade, é Um banheiro de serviço, tá, gente? E, na verdade, esse banheiro é o banheiro que você acessa, olha só, o quarto de serviço, dormitório de serviço. Aqui a gente já entrou na casa, área de serviço. E aqui a gente acessa o pátio da casa, é onde tem, vamos aqui, eu vou te mostrar, onde tem duas suítes que tem saída diretamente para o jardim. que tem uma e lá tem outra. Na verdade, são três suítes que saem para o jardim aqui. Eu vou te mostrar aqui um outro jardim de inverno, olha. Gente, que planta sensacional tem essa casa aqui, hein? Você vai se apaixonar com certeza. Então, é um vídeo atípico, né? Entramos pela área de serviço, <risos> Aqui já tô acessando a cozinha, tá, gente? Olha só, espaço para colocar seu refrigerador. A casa, ela tá mobiliada com móveis fixos já, tá bom, gente? É só você comprar os eletro ali, as coisas soltas e vir morar nessa casa. Aqui tem LED aqui por baixo, o exaustor já tá acoplado aqui ao móvel, fogão cooktop, eletrolux aqui. Aqui a gente tem também, gente, olha só que legal, deixa eu ver se esse aqui abre. Não, aqui espaço para você... Uh, foi deixado assim, né? Você recorta e coloca a torre quente aqui, entendeu? Então, bota aqui o um micro forno aqui. Ou lá embaixo. Aqui, a gente. Ó, bastante espaço aqui. Os armários. Olha só que lindo, gente. Pé direito alto. Totalmente, né, gente? Arquitetura contemporânea. Que hoje é o que que é? Concreto aparente, vidro e detalhe... De metalon, né, gente? Que mistura então o industrial com o residencial. Que casa maravilhosa, planta sensacional, gente. Eu tô aqui no cantinho da, da, da sala. A gente tem 105 metros só de living, só de sala de estar, jantar e cozinha. Aqui a gente tem uma ilha toda de quartzo branco. Esqueci de mostrar pra você aqui. Ó, olha que bonito isso aqui, gente. E aqui uma churrasqueira de dar inveja de qualquer gaúcho, gente. A gente tem dois metros e meio de churrasqueira. Um espaço para colocar aqui a sua chapa. E totalmente revestida com São Gabriel Preto escovado, gente. Ó. E esse revestimento aqui por fora é uma pedra-ferro. Olha que detalhe maravilhoso, né, gente? Tudo isso aqui com uma porta-janela de PVC. Totalmente recolhível, tanto para lá quanto para cá. Pé direito alto, vidro lá em cima. Te dá a sensação de luminosidade natural e agora eu quero te mostrar que a sala de estar aqui eu tô imaginando é né? uma mesona aqui de jantar uma mesa de bilhar ali né que não pode faltar na casa do gaúcho <risos> né ou aqui no meio bilhar né? acho que ele fica melhor aqui então um sofazão daqueles maravilhoso aqueles que tu senta para ver o filme acaba dormindo em segundos. Ó, ali a gente tem uma lareira, tá, gente? Revestida também de São Gabriel Pedro Escovado. Uma lareira também gigante, imponente. Ah, esses, esse MDF são armários, essas duas portas aqui abrem. E aquelas três também. As outras três no meio são fixas. Que são revestimento, eu creio, do, da parte da lareira que tem aqui. Então, o televisor vai ali. E não se preocupe, o televisor não vai esquentar. <risos> A não ser que você vê uma tela quente. Não, tô brincando. O televisor não esquenta, tá, gente? Olha só, gente, que lindo aqui esse living maravilhoso dessa casa aqui, gente, ó. Pé direito alto. Aqui também, gente, olha só que lindo, ó. Jardim de inverno, a gente começou o vídeo por aqui. Agora eu quero te mostrar as suítes, vem cá. Aqui a gente tem a primeira suíte à minha esquerda. Olha que lindo, gente. O piso aqui é um porcelanato que imita madeira. É um piso mais quente, assim, né? Aqui a gente tem o um banheiro, então, da primeira suíte. Olha que lindo, maravilhoso. Aqui a gente tem aberturas automatizadas com apenas um cliquezinho. Ela vai fechar. Eu já vou te mostrar aqui. Olha só. Não sei se você notou. Essa casa tem quatro dormitórios. Olha só, vamos fechar aqui, gente. Ó. Ela tem quatro dormitórios. Tela mosqueteira, PVC... Preto, quatro dormitórios sendo três suítes, tá? Aliás, um detalhe tá, gente, as aberturas de PVC preta, que nem aqui tem os perfil preto, são em média 30% mais caras que as PVC branco. Agora você me pergunta por quê? não sei, <risos> eu acho que porque dá mais trabalho, com certeza. Né? Olha só, preto é diferente, né? Um PVC, né? Aqui então está na segunda suíte. O piso também é um porcionado iluminado espera para ar-condicionado split. Também, né gente, ó, só dá um toquezinho, ó, não tem problema se você perder o controle. Fica ali, aqui sai para o jardim de inverno. Acabamos então de acessar a segunda suíte. E aqui, meus caros, é a terceira suíte. Olha só, grande, imponente também, ar-condicionado está ali, tem uma mosqueteira abertura de PVC preta, ó, aqui também, gente, ó, tem até um botãozinho pra cima e pra baixo, não, tem erro, só apertei, tô fechando aqui a sua casa já, toda rebaixada em gesso a sua casa, e aqui é o banheiro da terceira suíte, dá uma olhada aqui, gente, ó, com nicho, chuveira a gás, gente, uh, detalhe aqui do condomínio, tá? O condomínio localiza-se a mais ou menos 450 metros do mar, condomínio Celebration, xangri la Olha que legal esse zipado aqui gente, ó. madeira, concreto, vidro aparente, é a arquitetura da moda do momento. E olha só, e como a gente tem mais um dormitório aqui, que pode ser, eu já vou te mostrar um home office, uma sala de cinema, então esse daqui que praticamente é o lavabo, virou um banheiro social então tem a parte sanitária, a parte da cuba, espelho tá ali prontinho e o box tá aqui, chuveiro a gás, box de vidro e alumínio também. E aqui então, olha que baita dormitório, gente, ó. Dá para fazer uma sala de cinema, dá para fazer um home office, dá para fazer o que você quiser aqui, muito espaço. Espera pro ar tá ali. Aqui atrás de mim, a porta a janela sai pro jardim de inverno também. E que casa mais top, que projeto sensacional, terreno bem aproveitado, 300 metros de casa térrea, linda, maravilhosa e esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês tenham gostado, se você tem interesse meu caro, entre em contato 2 milhões e 400, essa casa de 300 metros quadrados está com excelente custo-benefício. Quero te agradecer por ter visto mais um vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe o seu dia, sua semana, te dê sabedoria, que você prospere, realize os desejos do seu coração. Um abraço, seu amigo corretor Diego Rodrigues, aguarde seu contato aí, para vir buscar a chave da sua casa. Um abraço, gente, até mais.